Legal, pessoal. É, qual que é o objetivo desse evento, tá? Como é que a gente alcança a excelência em vendas neste novo contexto? Como isso muda? Muda. tá? A, a, nós estamos caminhando para uma nova realidade, onde valores vão mudar, os valores das pessoas vão mudar, os interesses, o comportamento do consumidor vai mudar e também as exigências em vendas vão mudar. E eu quero fazer isso para você... Que nunca atuou em vendas, então a gente vai usar uma linguagem muito simples, muito didática, para que você aproveite ao máximo esse evento. E você também, que já possui experiência, você precisa se atualizar. Então a gente vai ficar todo mundo aqui no mesmo nível. Então, falando um pouco sobre mim aí, vou apresentar para vocês: eu sou o Celso Dias. Alguns de vocês já me conhecem, alguns de vocês já são meus alunos, outros já interagem comigo nas mídias sociais, outros nunca viram, nunca me viram, não tem problema. Tá? Aqui, uh, o assunto principal é vocês, então uma apresentação com algumas coisas legais que eu achei para compartilhar com vocês. Eu sou CEO na Benchmark Treinamentos, cofundador fundador desde 2015, é, sou, formado, sou administrador de empresas, tenho ambiente em gestão empresarial, sou autor do livro Jeito Bem de Ser Propagandista, foi lançado recentemente, em março, criador do canal Vida de Propagandista, o maior canal do país sobre a profissão atuei como mentor por duas vezes consecutivas no, no Startup Weekend, um evento mundial, internacional, da Techstar, e sou entusiasta aí da educação e do empreendedorismo. Isso aqui é um pouco do meu currículo, algumas coisas legais que eu achei que valia a pena compartilhar, mas eu acho que o meu currículo de verdade tem mais a ver com isso aqui, com esses rostinhos que vocês estão vendo aí. Talvez alguns deles estão até aqui presentes com a gente, né? Então, eu acho que são eles que podem falar mais de mim aqui. São alguns dos nossos alunos que já alcançaram o objetivo deles de, no caso, ingressar na indústria farmacêutica. Eu já faço adendo aqui que esse evento vai além desse objetivo. Então, se você é propagandista e atua na indústria farmacêutica, você é muito bem-vindo. Se você é gestor, você é muito bem-vindo. Se você é vendedor, você é bem-vindo. Se você não sabe o que é indústria farmacêutica, se você não tem interesse pela propaganda médica, pela primeira vez nós estamos fazendo um evento muito democrático, que vai entregar valor para todos. Isso aqui é para dizer o seguinte, quem sabe falar de mim melhor do que eu, ou a minha empresa, ou quem trabalha comigo, são os meus clientes. E os nossos sucessos têm nome. Aqui está o Guilherme Ladeia, está a Michele, está a Juliana Vicente, está o Luiz Carlos, está a Natália, está o Hélio... É, tá o Léo, tá a Poliana, o Alexandro, a Laís, a Janaína, a Ilze, o Pedrinho, a Josi. Então, cada rostinho desse tem um nome, tem uma história particular. Eu queria dividir um pouco com vocês aí, tá? E aqui estão os nossos alunos pelo país. Acho que isso fala por a gente também os nossos resultados. A gente tem muito orgulho de levantar eles, com certeza, porque isso é fruto de muito trabalho. Então, aí em azul você vê... Esse, esse, esse mapa precisa ser atualizado, né? mas foi a última vez que a gente fez. Então, aqui você já vê a abrangência da nossa atuação hoje, tá? pelo Brasil inteiro. Assim como o sucesso nosso também, ele não é um sucesso regionalizado. Tá? Então, ah, a benchmark só funciona na região Nordeste, ou ela só funciona no Sudeste, ou no Sul, não. Ela está no Brasil inteiro, ela está gerando transformação de vidas no Brasil inteiro. Em azul são os nossos alunos, em vermelho são os nossos alunos que já estão atuando no objetivo deles, que é serem propagandistas em grandes laboratórios. E aqui estão alguns deles, algumas das casas que hoje, que hoje eles atuam. Vou fazer essa introdução rápida só para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho, quem é que está conversando com vocês aqui. Tá? Ah, talvez vocês reconheçam algum laboratório desses, talvez vocês atuem, talvez não, mas é muito legal saber onde que ah, os nossos alunos estão atuando. E até aqui, né, nos, nos últimos dois anos, a gente já gerou... Mais de 10,3 milhões em salários. E olha, é o seguinte, uma outra forma de me definir também, tá? É, no meu livro eu falo muito sobre isso, né? Que essa definição, ela sempre vai tentar reduzir a gente. Mas eu sei que vocês querem saber quem é que está falando com vocês. Então, uma forma que eu me defino hoje é assim. Um outsider que forma outliers. Eu quero combinar com vocês que eu não vou usar muitos termos em inglês aqui ao longo dessa apresentação. Sempre que eu usar, eu vou procurar, explicar, que eu não, não necessito que você entenda de inglês aqui, eu não estou exigindo isso de você, só que realmente aqui não dava para traduzir. Então sempre que houver um termo ou outro em inglês, eu vou traduzir em seguida, tá? para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Então o que é um outsider? Um outsider, a tradução mais próxima, seria aquele cara que vai por fora, sabe? Ele é um forasteiro, é a pessoa que, que é do lado de fora, ele está sempre a margem, né? buscando coisas novas, então eu me sinto muito um outsider, porque muitas vezes as pessoas perguntam: qual é a sua experiência na indústria farmacêutica? E eu não tenho a minha experiência apenas na indústria farmacêutica, né? eu sempre estou atrás de outros conteúdos, de outros mercados, é isso que significa benchmarking, é trazer as melhores práticas, e a gente mistura tudo isso, a gente inova, a gente cria os outliers, que são os pontos fora da curva, justamente porque a gente faz de um jeito que ninguém está acostumado a fazer, pelo menos não naquele mercado. Então eu me defino muito assim, um outsider, porque eu não sou alguém que você vai se admirar pela experiência, se você analisar apenas a experiência da indústria farmacêutica, mas se você conhecer um pouco mais a minha história, se você sentar comigo e conversar, você vai ver que talvez a gente pode trocar bastante coisa legal e a gente pode se ajudar bastante, beleza? Mas o mais importante, pessoal, depois dessa breve apresentação aí, Nada disso, nada disso me torna melhor do que ninguém, tá? Nós somos iguais. Vamos nos tratar assim, esse é o princípio de tudo, na BENT é assim que a gente faz, lá a gente não se sente maior um que o outro, a gente ajuda, a gente contribui para o crescimento de todos. Então somos iguais, beleza? Se tiver desconfortável, tá bom. Se tiver confortável, não tá bom. Tá? Então me sinaliza aí, está confortável demais, Celso. Me provoca mais. Porque é no desconforto que a gente cresce. E falando a real, isso aqui é verdade mesmo. A gente, Eu sei que está todo mundo preocupado, isolamento social, e o que, que vai acontecer da nossa vida e tudo mais. Eu sei, sabe? Eu sei que tem casos mais sérios, eu sei que em algumas situações a gente tem até perdas, e eu lamento meus sentimentos para quem está vivendo essa situação. Não é fácil, não é fácil. Mas a verdade mesmo é que o mundo sempre viveu crises. E eu quero te lembrar um pouco disso aqui. Guerras, pessoal. Pandemias é a primeira vez que a gente sofre a pandemia, não é? Tá? Desastres naturais né? a gente vai citar um específico em algum momento para tra trazer um insight legal, mas só para lembrar terremotos, tsunami, há quanto tempo isso acontece, sabe? A conclusão que eu quero chegar nesse início com vocês é que a inconstância é a única constante. O que que isso significa? Como que o mundo ele é mudança, tá? A vida ela é mudança.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 é que o mundo vai mudar e vai continuar mudando. Então, não é sobre o que acontece, tá? Assim como você não vai parar a onda do mar, mas é o que você faz com o que acontece. E o que, que aconteceu? Então vamos, vamos contextualizar aqui. O que, que aconteceu depois dessas crises aí? Eu peguei alguns exemplos, tá? Peste negra. Foi lá que teve um avanço significativo da medicina. Foi necessário. Outra palavra que eu quero que vocês guardem. Necessidade. A gente vai voltar a falar dela, tá? Planejamento urbano, saneamento básico, que tinha problema de higienização, sabe? Não tinha o que existe hoje, esgoto, era na rua, era, sabe? Era uma confusão. E a quarentena surgiu por causa da peste negra. Nossa. Então, o que você está querendo me dizer é que uma crise é, é sempre uma oportunidade? Aquela frase clichê, né? Deixa eu Quer a é minha opinião? Quer a é verdade? De novo? Não. Para mim, não. Pelo menos não para todos.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 Menos disposição você tem para mudar. E aí eu já começo a responder. Só queria dizer que eu li cada pergunta, tá? Que vocês me fizeram lá na pesquisa para participar desse evento. Eu li cada pergunta. E uma pergunta que acontecia era, Celso, por que você largou a propaganda médica? Para falar a verdade, eu nunca deixei de ser propagandista, mas eu entendo essa pergunta. Por que você começou a empreender? Por que você... Me conta um pouco da sua trajetória, desse início. As pessoas têm essa curiosidade, eu entendo e compreendo. A verdade, pessoal, é que eu, eu, eu descobri o meu propósito. Né? Vocês conseguem sentir a energia, os meus alunos conseguem sentir a energia que eu tenho fazendo isso. Eu amava ser propagandista. Eu só... Descobri algo que eu amava ainda mais, que era fazer essa oportunidade chegar nas pessoas, que era transformar a vida de outras pessoas também. Então, eu descobri que o tempo só faria a minha coragem diminuir para mudar. O tempo não melhora as decisões, ele, ele dificulta as decisões. Tá? Às vezes eu não estou feliz assim com o meu emprego, mas eu também não estou tão ruim assim, podia estar tá pior, entende? Então, um, um, um autor que eu gosto muito, que é o Tim Ferriss, ele diz o seguinte,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 É, quando você parar para pensar melhor, a vantagem que você tem é só de tempo. Tá? É tempo. Se você não faz nada com a informação, então você perdeu aquela vantagem. Muita gente fica na crise. Muita gente não passa da crise. Ninguém quer admitir isso, mas essa é a verdade. Poxa, o que, que fez a Blockbuster morrer e o que, que fez a Netflix ser a potência que é hoje? Então são casos de empresas que tinham experiência. E tá aí uma pergunta que fazem muito para mim. Né? Qual que é a sua experiência, Celso? É o quanto que você tem de experiência, pessoal. Eu não quero ser experiente. Eu podia falar para vocês assim, olha, confiem em mim, acreditem em mim, porque eu tenho já estou indo para o sexto ano formando propagandista. Não, cara, eu estou começando de novo. Toda vez eu começo de novo. Eu começo de novo a cada dia. Eu não quero envelhecer, eu não quero se, é, é, me apoiar na experiência, porque o mundo está mudando e eu tenho que abraçar essas mudanças. Eu tenho que aceitar, eu não tenho que lutar contra as mudanças. Eu tenho que entender para onde que é esse cenário. Então, cuidado com a experiência. O quanto você está se apoiando na sua experiência. E será que o que você está chamando de experiência é realmente experiência? Porque se você passa anos fazendo a mesma coisa, da mesma forma, sinto te dizer, é melhor eu te falar do que você ser o próximo blockbuster. Você não tem experiência. Você tem apenas vivência, tempo, de cargo, mas alguém mais novo, mais preparado, mais pronto para assimilar a nova realidade, vai te atropelar, cara. E eu não quero que isso aconteça. Então, cuidado para não vangloriar demais experiência, porque experiência não vence resultado. Quando a gente prepara profissionais para serem propagandistas, a gente automaticamente está cuidando dos, prof... dos profissionais que... que estão no topo, porque eles têm que desenvolver altas competências de vários áreas diferentes. Sabe? É um profissional muito completo. E muito complexo. Então um propagandista ele é um vendedor de alta performance, é um mercado extremamente exigente. Não dá pra errar. Tem que ter uma comunicação fluida. O, profiss... o, o, o público alvo dele é extremamente exigente também. Então a gente vai perceber que a profissão está em constantes tro... transformações. Okay. Você acha mesmo que a Amazon, a Netflix, a Uber, a Airbnb, a Vianna, a Apple não passaram por crises? Então pensa de novo. Todas elas passaram por crises externas. E por crises no próprio negócio a Amazon chegou a quase falir, a quase quebrar. E foi nesse momento que ela deu o um grande salto da empresa, que ela inovou, que ela entendeu melhor o público dela, que ela se aproximou da necessidade do público dela. E ela deu um, um salto maravilhoso. Uma coisa bem legal que a Apple tem, e que a gente tem no nosso negócio também, é trazer coisa de fora, essa coisa de ser outsider, sabe? De trazer coisa de outros mercados, de inovar. O, o, o Steve Jobs trouxe a experiência dele do cinema, né? Ele criou ali o Toy Story e outros grandes uh, clássicos do cinema é, e trouxe essa, essa vibe, essa, essa, até estratégia de vendas mesmo, de marketing, de publicidade, para dentro do negócio da Apple. Né? Trouxe de outros mercados também, transformou ali a indústria sonográfica, transformou a indústria total, né? Os celulares, em geral, a forma como as pessoas se comunicam. Então, todo mérito a eles que abraçaram a mudança. Onde que está a diferença? Então, entre quem fracassa e quem tem sucesso. Não tem jeito. A diferença está na mentalidade que conduz esses negócios, esses profissionais, empresas pessoal. Não é nada mais do que pessoas, tá? Que estão por trás daquelas ideias, que têm coragem de inovar, de abraçar o novo, de buscar, de, de ter mais dúvidas do que certezas, tá? Mais questionamentos do que afirmações. Só sei que nada, se para de ficar confiando que você é o sabichão. Olha o que John D. Rockefeller, né? Qual que é a grande lição que ele trazia ali? Sempre procurei transformar desastres em oportunidades. Olha a mentalidade. É, O cara não queria parar as ondas. É impossível você parar. O que, é que você faz com o que acontece? A verdade é que as transformações elas não começaram agora. As transformações já vêm acontecendo e cada vez mais uma velocidade maior, porque isso é exponencial. Tá? E, e, e aí, o que, que acontece com as transformações? Né? Nessa era digital, então, elas estão mais aceleradas ainda. E a gente tem esse ciclo aqui, que é demonstrado nesse gráfico aqui, tá? de disrupção. O que, que é a disrupção? É a quebra de paradigma. De repente, parece né, que é de repente, muda o cenário, muda a lógica de mercado toda. Então era de um jeito e não é mais. E eu fiquei perdido. Então quantas vezes isso está acontecendo hoje? As pessoas alugavam filmes e não alugam mais. As pessoas compravam carro, mas agora elas estão preferindo usar Uber. As pessoas davam valor à propriedade e agora estão dando valor à experiência. Que mundo maluco é esse? Como é que mudou e ninguém me avisou? Entendeu? É assim que acontece os seis dedos de disrupção. E como é que isso acontece? Vamos imaginar o seguinte, você tem ali uma solução, você consegue enxergar um problema e você consegue resolver esse problema. E aqui eu já começo a responder algumas perguntas que me fizeram, tá? Então, olha só, você tem realmente a cura para uma dor. Vamos dizer assim, no nosso caso da benchmarking, quando a gente é, resolveu, deu uma louca aí de falar assim, vamos interromper a nossa carreira e viver do nosso sonho, do nosso propósito, mas a gente não foi tão louco assim. A gente já tinha comprovações e validações de que nós resolvíamos uma dor, de que nós tínhamos um treinamento diferente de tudo que já existia, inclusive, na indústria farmacêutica, que estava formando profissionais muito acima da curva, verdadeiros outliers, sabe? Então a gente tinha ali a cura para uma dor. O que, é que a gente quer fazer? Vamos curar pessoas, vamos resolver o problema de muita gente. Vamos levar essa oportunidade para quem merece. Porque não tinha informação, não tinha vida de propagandista, não tinha nada. Eu queria eu não sabia. E aí vem as crenças limitantes, né? Tanto de coisa, ah, só, só, só entra quem tem indicação, ah, eu estou muito fechado é aquela coisa toda. Mentira! Não é verdade. Mas que por falta de informação nascem essas crenças limitantes. E aí você tem ali a capacidade de resolver o problema de muita gente. Chega uma hora que você não consegue mais, você não tem braço mais para resolver o problema. Só que a dor continua, a demanda pela solução continua. Foi isso que começou a acontecer com a gente. Né? A gente já não tinha braço para atender, pessoas do Brasil inteiro nos procurando, cara, eu quero esse curso, eu quero também, eu quero também. Então nós precisamos digitalizar, porque digitalizar permite que ele abranja muito mais pessoas, que ele alcance muito mais pessoas, que aumente a amplitude. Essa é a lógica do mercado atual. Tá? Então nesse início, pensa aí que essa reta aí é o mercado tradicional. Ah, não, eu faço sempre assim, eu continuo fazendo sempre assim. presencial, presencial, presencial. Presencial é a melhor que tem, não tem jeito e tal, então vem esse, esse tradicional aí. E a gente não era nada tradicional, não, vamos, vamos causar uma disrupção. Então é o seguinte, vamos digitalizar. E no início, pessoal, está é, tudo errado, é a fase da decepção. Toda inovação passa por essa fase, conhecida como vale da morte. E aí você tem a ideia de que aquilo ali não vai pegar nunca, não vai dar certo. E a gente sabia que a gente ia passar por esse vale da morte, e é tenso, cara, é tenso, sabe? É o momento que você fala assim, cara, eu, você, você se pergunta, você se questiona, se você fez a escolha certa, e, e tudo isso acontece, né? É só o início, são os primeiros passos, ninguém começa bem em nada. E é, é aqui que muita gente morre e desiste, desiste, lembra disso. Você não perde, você não fracassa, você desiste. E é na fase da decepção que você desiste, porque toda inovação é decepcionante no início. É isso que fez a Kodak não não acreditar na câmera digital, porque ela era decepcionante no início, ela era ruim, ela não tinha resolução, era uma porcaria. Só que depois vem a disrupção, depois você aprende, Presta atenção pessoal, o que você ganha na fase do Vale da Morte é impagável, o que a gente ganhou na fase do Vale da Morte é difícil, hoje chegam concorrentes, claro, a gente sabia que ia existir esse momento em que ó descobrimos ali uma coisa nova e tal, vai vir concorrente, só que eles têm a fase da decepção deles também, essa fase é o quê Do aprendizado das informações, de entender né, o que, que o seu cliente realmente quer, como que você realmente ajuda ele de inovar todo dia, de quebrar, de fazer de novo. Então você passa por essa fase. E aí vem o momento que você decola e some. Ninguém te pega mais, cara. Você muda realmente a lógica de um mercado inteiro quando você faz isso. E aí você desmaterializa a sua solução. Ela chega ao máximo de pessoas possível. É o que acontece com o Airbnb. É por isso que o Airbnb não tem um... Hotel sequer. Ele não precisa de propriedade. É por isso que o Uber não tem frota de carros. Porque ele entrega a solução. É desmaterializada. O mundo está passando por isso. E aí desmonetiza, ou seja, fica mais acessível. E democratiza. Então é isso que está acontecendo com o mundo. Tá? Aquela solução vai alcançar, viraliza, como acontece, infelizmente, com pandemias também. Né? Então só para você conhecer um pouco aí dessa tendência que está acontecendo hoje. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Então... A boa notícia é que eu não vou te substituir, o Aui está falando aí, a não tão boa assim é que você vai ter que mudar, é isso que vai acontecer. Você vai precisar se transformar e você vai precisar entender de coisas que você não entende, especialmente de tecnologia. É. Venda é realmente relacionamento? Não é, pessoal, não é. Eu vou provar para vocês, tem um estudo muito legal que está no livro A Venda Desafiadora, mas foi uma pesquisa feita com mais de 6 mil vendedores e eles definiram cinco perfis de vendedor. E o que mais vende, para surpresa de todos, inclusive deles, não é aquele que gera relacionamento. Vamos ampliar esse conceito de relacionamento? Relacionamento com quem? Com cliente? Só. Não é não. O relacionamento com o mercado é importante, com os concorrentes, porque a gente vai falar do mundo VUCA aqui, com o mercado em geral, com os possíveis parceiros, com alianças estratégicas, com a sua própria empresa, como é que está o canal, eu sei que tem empresários aqui, sei que tem empreendedores, como é que está o seu canal de feedback com a sua equipe, você escuta o que você não gostaria de ouvir deles, né? muitas vezes o feedback do cliente é duro, mas ele é necessário, ele é importante, ele nos faz amadurecer e crescer, tá, como é que está o seu relacionamento com novas ferramentas digitais online, você está demorando a aderir a elas e tudo mais, como é que está o seu relacionamento com o conhecimento, Nesse mundo vasto de informações, como é que você está conseguindo separar o joio do trigo? O que é importante? O que é fake news? O que não é? O que é informação útil para o seu dia a dia? O que é perda de tempo? O que é falta de foco? E como é que está esse relacionamento com você mesmo, no meio desse mundo de novidades? Você está conseguindo manter o equilíbrio? Você está conseguindo dormir à noite? Você está conseguindo ter saúde, se alimentar bem e saber, de fato, qual é o seu propósito? Porque a gente está no mundo onde tem muita oportunidade de escolha. E segundo os psicólogos, a escolha gera sofrimento. É uma grande ironia. Nós estamos na oportunidade de que as pessoas podem escolher o que elas querem fazer, o que elas querem ser, e aí elas sofrem, porque tem opções demais. Olha que triste. Isso é muito triste. triste. Ai, ...te dar as boas-vindas a esse mundo VUCA. Tá? O que é esse mundo VUCA, pessoal? Volatility, volatilidade tá? é um mundo volátil. que Está muito mais para ser um helicóptero do que ser um avião. Não adianta ter o planejamento perfeito, o plano perfeito não sobrevive ao campo de batalha. Né? A incerteza, o uncertainty, incerteza, ou seja, você não sabe de nada, John Snow, você não sabe, admite para você mesmo, para onde que o mundo vai? Ninguém sabe, ninguém sabe. É imprevisível, é incerto. E você sabe o que você tem que fazer perante o mundo imprevisível? Você tem que testar, você tem que ir lá e fazer e medir, e testar, e voltar para casa com informações, com métricas, e faz de novo, e testa, e deixa que o mercado te ensina, John Snow. Aprende com o seu cliente. Você faz isso? Você aprende com o seu cliente todo dia? A complexidade, né? O mundo hoje é complexo. quem diria? A maior empresa de hospedagem, sem nenhum imóvel, parece aquela, aquela, aquela música, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A maior empresa de transporte, sem frota própria, no caso da Uber, a maior fabricante de celulares veio da tecnologia. Era de se esperar que a Nokia fizesse o iPhone, e não a Apple. Que história é essa? A empresa referência em treinamentos no Brasil, de propagandistas, ela não se baseia apenas nas práticas desse mercado? Como assim? É, você treina propagandista, mas não só pensando na propaganda médica? É, é exatamente assim. Porque a gente entrega algo que o mercado não conhece. É esse mundo complexo, esse mundo VUCA. Tá? E é um mundo ambíguo também. É ambiguity, é ambiguidade. Quer dizer, não tem mais essa de qual é a resposta certa, professor. Qual é a resposta? Me dá o caminho, me dá o caminho das pedras, me dá o passo a passo, me diz para onde que eu tenho que ir. A gente gosta de ter a informação pronta, né? É, é preguiça mesmo, tá? Todos nós temos isso preguiça de pensar. Só que nesse mundo complexo isso não funciona mais. Eu espero que isso soe para você como uma boa notícia. Trazendo para a ideia das vendas, não existe só um perfil de vendedor. A minha crença é que todo mundo vende. Todo mundo precisa vender. Vender é a principal habilidade. Ideias maravilhosas morrem por falta de venda. Tá? Você pode ter um ótimo produto na mão e se você não vende, você não faz nada com ele. Então vender é prioridade nesse mundo VUCA. Sem venda, você não dá um passo mais. Você tem que vender para conquistar o amor da sua vida. Você tem que vender para conquistar o emprego da sua vida. Você tem que vender para o seu chefe para conquistar promoções. Você tem que vender o tempo todo nesse mundo ambíguo. Ah, eu não sou extrovertido, então eu não posso vender. Mentira, você pode. Eu conheço vendedores maravilhosos que têm uh, resultados realmente consideráveis e que são introspectivos, sabe? Que são tímidos até. Ah, tem uma pergunta que fala, como é que eu venço a timidez? Como é que eu, eu consigo as melhores oportunidades sem experiência em vendas? Cara, se você não tem experiência em vendas, adquira, sabe? É, descubra que você é vendedor. Você nasceu com essa capacidade e pode desenvolver a partir de quem você é e não a partir do outro que você acha que é um bom vendedor. Não é assim, o cara não precisa falar como eu, não precisa agir como um vendedor, falar né, alto, grosso, não é assim, não existe esse padrão mais. Tá? Você pode se desenvolver a partir de quem você é e tomara que isso soe para você como uma boa notícia. Tá bom? Alguém se lembrou de perguntar o que eu quero? Sabe quem é essa pessoa aí? É a consumidora. Sabe quem é essa pessoa? É a pessoa que compra o seu produto ou não. Você está gerando valor para essa pessoa. Você sabe o que seu cliente quer. Você sabe quais são as dores dele. Nesse momento de pandemia, você está mais preocupado com os seus problemas ou em buscar resolver o problema dos outros? Daquela pessoa que, para quem você precisa gerar valor. Venda é gerar valor. Tem alguém perguntando por que, que vocês acham que nesse, nesse evento que nós estamos fazendo juntos aqui, você sabe vocês responderam o um questionário, eu quis saber mais sobre vocês, eu quis conhecer, eu quis ouvir vocês, porque eu preciso entender o que é valor para vocês, eu preciso entender o que é está que doendo aí. Tá? Então você está lembrando de entender o que, que o seu cliente quer? Você está lembrando de perguntar para ele o que, que ele quer? Eu tenho uma notícia para você, cara, tomara que isso talvez traga tranquilidade para você. Você se sente inseguro para vender, né? você não é diferente do restante da população mundial. Todo ser humano se sente inseguro. Você sabe por quê? Sabe o que separa nós, o que nós somos hoje, onde nós estamos, do que nós queremos viver? É uma coisa chamada insegurança. Sim, Todo mundo tem a insegurança na cabeça que cria ali um monte de problemas, de obstáculos que não são reais. Tem uma frase famosa, se não me engano, é do Oscar Wilde, que ele fala o seguinte, é, eu conheci muitos problemas, muitos medos mas a maioria deles nunca existiu. Então, a gente é inseguro. Vencer o medo, o caminho do sucesso, ele ele ele faz parte desse caminho. A gente vencer as nossas inseguranças. As, as, as dúvidas que matam os nossos sonhos, tá? Então isso é normal, que legal que você assume isso aí. Só faça o que, que você pode fazer. Você pode vencer as pequenas coisas, sabe? Pequenas. Eu tenho medo de me expor. Se exponha um pouco e veja se aquele medo, se aquilo que você imaginava era real. Sabe? O Tim Ferriss é radical, ele fala o seguinte, cara, olha, para você perder de vez o medo das coisas e perceber que o mundo não tá preocupado com você, sabe? O mundo não tá, não para pra olhar o que você tá fazendo, então isso é muito legal, porque vai na rua agora, deita no chão e simplesmente levanta e percebe que, ó, tá ninguém nem aí pro que você tá fazendo, cara. É, é pior ainda, sabe? Porque se você estivesse passando mal, é um perigo você morrer ali e as pessoas não se preocuparem com você. De tão indiferente que as pessoas estão com a gente. Então, às vezes, a gente não tem essa percepção de que a gente tem espaço para errar, para inovar, para testar, porque nós fomos educados e programados para acertar. Esse é o nosso mal. Você tem que acertar, você não pode errar. Só que o mundo não tem isso. A vida não te entrega alternativas. Você vai ter que ir lá e vai ter que tentar. E educação, mudou? Vocês acham que mudou, pessoal? Olha esse layout aí. Eu sou, para quem me conhece há mais tempo, sou um, um ferrenho crítico da educação clássica. Eu sou, porque a educação ela precisa mudar, cara. Ela precisa mudar. O mundo está mudando, não existe mais espaço para aprender da mesma forma. Você tem certeza que você quer aprender da forma antiga a lidar com um mundo completamente novo? É isso mesmo que você quer? Quem quer referência, Celso, para você? Quem é que está fazendo certo, na sua opinião, ou que está, pelo menos, caminhando da melhor forma? Vocês conhecem um país chamado Finlândia? Então deixa eu falar um pouquinho sobre como que a educação acontece lá. Até porque isso está na nossa essência. É isso que significa o termo benchmarking, que é aprender com os melhores. Mas não é o melhor da minha cidade, não é o melhor do meu estado, do meu país. São os melhores do mundo. E aqui eu trago para você um pouco dos segredos da benchmarking. Do que torna a nossa experiência tão única para arrancar dos alunos palavras de tanta satisfação e gratidão. Tem a ver com a nossa essência. Nós fomos buscar o que existe de melhor no mundo em educação. E muito disso está lá na Finlândia. Você sabia que desde 2000, 100% da população da Finlândia é alfabetizada? Só por aí, né, pessoal? Olha que, olha que dado incrível, olha que dado maravilhoso. Não foi sempre assim. Foi uma decisão política que aconteceu lá e que mudou toda a trajetória. Só que ela está em primeiro lugar quando se relaciona equilíbrio entre resultado no PISA e satisfação com a vida, porque se mede isso também pelos alunos. Então, quer dizer, existe um equilíbrio, os alunos aprendem de forma natural, eles crescem, aquilo faz sentido, aquilo gera valor na vida deles, aquilo transforma eles em cidadãos melhores. Isso tem muita relação com o que a gente faz, a gente entrega muito mais, porque a gente transforma a vida das pessoas, e transformando, elas se tornam profissionais melhores, e profissionais melhores atraem as melhores oportunidades. Na verdade, as contratações... O crescimento é consequência do trabalho, não é a causa em si, tá? Melhores práticas. Então, o que a gente pode aprender com a Finlândia? Aprender fazendo. Eles são protagonistas, eles resolvem os próprios problemas. Isso começa desde de ir para a escola, desde muito novinho. As crianças vão para a escola sozinhas. É incrível isso, é maravilhoso, é muito interessante. O aprendizado lá é multilateral. O que significa isso? Não é só o professor que ensina. Os alunos ensinam uns aos outros multidisciplinar. Então são várias matérias acontecendo ao mesmo tempo, não tem essa, divis essa divisão encaixotada de matérias como a gente tem aqui. Isso é matemática, isso é física, isso é biologia, e etc. Não é assim e é multietário, ou seja, crianças de várias faixas etárias é, se relacionam e crescem juntas e aprendem umas com as outras e ensinam, porque ensinar não tem nada que, aprende, que você aprende mais do que ensinar, tá? E o objetivo vai muito além da pontuação, a gente já falou, e gera valor e impacto real. O que eles aprendem é aplicado imediatamente na sociedade e eles veem o retorno daquilo. cara. É incrível, né? É tão óbvio, mas a gente não vê isso. O que você que aprende hoje que você aplica e que gera uma transformação real na sua vida? Não, A maioria engaveta ali e um dia talvez você use. A gente aprende mais quando a gente ensina por uma palavrinha. Necessidade. É assim que o seu cérebro funciona. Ele precisa da necessidade. Não é uma necessidade abstrata. Ah, porque isso vai me dar sucesso um dia, talvez. Pode ser que sim ou que não. É imediata. Você é o que mais aprende quando você ensina, quando você relaciona com as outras pessoas, quando você busca ajudar o próximo e você está aprendendo junto. Então é maravilhoso esse processo. É assim que a educação tinha que ser. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Você agora viu, e você não pode mais desver o que você viu. Então, vamos relembrar o que, que você viu aqui? Crises são constantes, não é novidade, apesar de drásticas, elas são constantes na nossa vida. As transformações são cíclicas e acontecem como ondas. Nem todo mundo se beneficia das crises, porque para se beneficiar você tem que saber fazer algo com o que você sabe, ter coragem para mudar. Olha o tanto de coisa que a gente falou hoje. Ter velocidade, porque senão não adianta nada você saber se você não faz nada com o que você sabe. Você aprendeu isso aqui hoje, aprendeu com exemplos de fracassos. Quem que você quer ser? A Blockbuster ou a Netflix? A Kodak ou a Apple? O né? que, que diferencia uma da outra? Agora você sabe, você viu, não vai desver mais, que é a mentalidade. Agora você sabe que o mundo é um mundo vulca. É volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo, não existe mais um caminho só. A tecnologia não vai te substituir, mas ela vai te transformar e, é, e é, é, é imprescindível que você permita, se permita se transformar. Se você não agir agora antecipadamente, você vai agir por necessidade, por sobrevivência e você não vai surfar a onda. Você sabe que a educação tradicional não é suficiente para te preparar para os desafios de hoje. Onde que você pode aprender? Com o que está acontecendo na Finlândia ou com quem replica o que acontece lá. E o que, que acontece lá? Uma educação multilateral, uma educação multietária, com diferentes bagagens. Vamos pegar isso para a nossa realidade. O que, que a gente faz na Bente, por exemplo? Tá? Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o detentor e não tenho essa pretensão, porque eu sei que os meus alunos trazem bagagens interessantíssimas. coloco isso no jogo, a gente amplia. Então, é, não sou eu que, diz, que me destaco na... na no processo de aprendizado desenvolvimento dos nossos alunos. Eles fazem a metodologia com base em projetos, então o cérebro deles enxergam a necessidade de aprender algo novo, eles aprendem coisas que podem ser aplicadas agora, eles se transformam hoje no profissional que eles querem ser amanhã, e não o contrário, eles não retêm informação, eles ajudam, eles ensinam, eles participam, eles são ativos, eles praticam, olha o tanto de coisa, eles são protagonistas, eles não são influenciados a achar que eu tenho a resposta para os problemas deles. Não. Eles aprendem a pensar, a evoluir e a criar suas próprias respostas. Estamos ou não de acordo com o que está acontecendo no mundo? O que, é. que eu posso... ter muitas perguntas relacionadas a isso. Como é que eu posso ser um vendedor de excelência? Como é que eu posso me preparar para o que vem? E isso é a mentalidade certa. Tá? O que eu faço? Para onde eu vou? E é isso que a gente quer mostrar agora. E é por isso que a gente criou essa solução. Né? A Power Class... Excelência em vendas. Para é os nossos alunos das antigas vai se lembrar desse termo? Nós usávamos eles para as turmas que a gente tinha antes de ser 100% online gravado. Teve perguntas assim também, Celso, por que, que o seu curso é gravado e não tem aulas? A gente já foi assim, e nesse processo de desmaterialização, de digitalização, a gente transformou essa solução em algo que fosse capaz de alcançar mais pessoas. E agora, para essa solução nova, que não é mais, nesse caso, né, é outro produto da benchmark, tá? Então nós continuamos tendo o nosso curso normal, né, de formação de propagandista, isso é outro produto, tá? E a gente vai falar para quem que ele faz sentido, mas é buscando a excelência em vendas. E como que funciona? Nós vamos formar as turmas do futuro. No presente, no agora, são oito encontros ao vivo, comigo e convidados, a cada encontro eu vou buscar convidados também, de duas horas. Né? nós temos suporte e extra aulas também nós vamos ter um vasto material complementar é, a metodologia de aprendizado inovadora a mesma metodologia que a gente usa da Bente o foco em aprender fazendo então essas turmas que são muito seletas muito pequenas porque elas não podem ser grandes né porque vai ter uma interação frente a frente comigo face a face né? nós vamos falar vamos discutir problemas perfil individual as competências de cada um então é uma espécie de mentoria em grupo tá Tentando definir, mas não é bem isso. Então, o foco em aprender fazendo. Nós vamos ter desafios reais, o impacto real das nossas ações. Nós vamos ver a coisa acontecendo. Que coisa, Celso? Resultado, venda, crescimento, é, é, desenvolvimento, performance na vida real, cara. Nada de teoria, não. Não tem essa de engavetar conhecimento aqui, não. É para rodar mesmo. Então é muita troca, interação, networking, nós vamos ter essa equipe multidisciplinar, pessoas de diferentes é, momentos de vida coexistindo no mesmo cenário e se ajudando, assim como a Finlândia tem também as suas turmas multietárias, multidisciplinares, é para gerar mais conexão mesmo, é para trazer novas realidades, é para aumentar a capacidade de criar é, a partir do momento que você interage com realidades diferentes da sua, tá? E nós temos bônus exclusivos para essas turmas. Nós vamos formar duas turmas de 15 alunos apenas. Acabou. Não tem mais. Infelizmente, é o que a gente consegue fazer com o recurso que a gente tem. Agora, para esses alunos, para esses alunos, o impacto vai ser maravilhoso, um desenvolvimento enorme, porque a interação vai ser constante. Tá? Então vamos falar um pouco sobre essa turma e como é que isso vai funcionar. O foco é, é um foco real, é um objetivo real. É a primeira venda online, de verdade, vai acontecer, você vai ver, você vai receber o valor daquela venda, daquele produto que você vender, você vai de fato lucrar, né? vai faturar com, aquele, com aquela venda. E para construir aquela venda, então Celso, eu sou propagandista, que sentido faz eu entender como que funciona a venda online? Responde você, né? para onde que o mundo está caminhando? Então o seu laboratório daqui a pouco vai querer que você domine as ferramentas digitais, Vai querer, vai querer que você entenda de conceitos de marketing, vendas online, tá? Vai ter que querer que se adapte. O mundo está exigindo de você novas ferramentas e novos conhecimentos, tá? Então é imprescindível que você entenda como funciona essa lógica no mundo desmaterializado. Está acompanhando o meu raciocínio? E você não sabe, o futuro é incerto, ninguém sabe o que vai acontecer, então você tem que estar preparado, cara, para as alternativas, Agora, a vida está pedindo de você mais independência, mais empreendedorismo, mais capacidade de adaptação e uma verdadeira transformação. Vamos dominar o ambiente online, que é onde está o futuro. E é isso que eu quero passar para vocês. Então, através da metodologia, que é o quê? Impacto real na vida. Você tem uma meta real e você tem toda uma estrutura de preparação, de conhecimento voltada para atingir esse objetivo real você vai desenvolver novas competências, você vai ter aulas práticas, simulações, desafios semanais, mindset, acompanhamento, vai entender como analisar os dados que você obtém na internet, vai adaptar para a sua realidade, para a sua necessidade, vai desenvolver competências é, relacionadas a, a relacionamentos, não somente relacionamento como cliente, como vocês já viram. Simulações roleplay, roleplay é realmente são uma espécie específica de simulações, então a gente vai falar tudo isso, para atingir esse objetivo, para gerar a necessidade pelo conhecimento. E para quem que é esse produto, pessoal? Para quem que é? É para vendedores que têm experiência, é para profissionais sem experiências em vendas, para adquirir experiência, para vencer o zero, para perceber que, a, a, às vezes, para vencer esse monstro que está na cabeça aí. Né? Tudo é assim antes de fazer. Né? Para começar, para iniciar, para aprender com mais experientes, para existir essa troca, para gestores... Porque eles vão se desenvolver também em liderança, em trabalho em equipe, em novas competências no meio online também, digital e presencial, porque a gente vai tratar de tudo isso junto. É, empreendedores, é, essa é uma equipe multidisciplinar. Então, que deseja inovar em seus negócios, está percebendo a necessidade de se inovar. Propagandistas que desejam se atualizar, a gente tem muito caso assim. Houve esse pedido, eu queria trazer essa resposta aqui para vocês. Celso. Está é, tudo indicando que você vai ter um curso especializado para o pro, pro, propagandista, para as novas, é, novas exigências, para os novos desafios, é isso mesmo? É isso mesmo. Nessa turma a gente vai desenvolver esse processo. A gente vai para além do óbvio, além de tudo que você pode tratar no mercado, a, a melhoria da abordagem, da análise do seu território, da interação com as ferramentas que você já tem, com os relatórios, com as auditorias, a gente quer ir além a gente quer desenvolver competências, tá? numa uma coisa muito mais dinâmica, num ambiente muito mais dinâmico, é com essa interação toda que a gente está falando. E os nossos alunos também vão poder participar dessa experiência. Uma coisa, é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Uma coisa é o nosso curso específico de formação de propagandistas e outra coisa é o Power Class Excelência em Vendas. São produtos diferentes, são possibilidades diferentes, tá? Tem que ser um aprendizado contínuo, né? Um dos nossos alunos citou isso aí no depoimento, tudo mais, e é exatamente isso mesmo. Não dá para parar. O que a gente precisa é, é, pessoal, que legal, né nós estamos na era do tempo, né? você tem que aprender a gerir o seu tempo porque não falta informação. Então você tem que ter critério para escolher o que consumir, o que não consumir, porque o seu tempo é limitado e gerar o máximo de transformação com aquilo. Então eu entendo o seguinte, tudo que eu posso fazer para vocês em questão de produto e desenvolvimento é entregar a vocês tempo. Como que eu faço isso? Eu entrego a vocês um conhecimento validado. Eu entrego a vocês uma experiência de crescimento muito mais veloz, muito mais ágil do que você teria sozinho. Agora, sozinho eu consigo, Celso? Claro que consegue! Só vai levar mais tempo, tá? Porque sozinho é mais difícil mesmo, você vai ter que cometer uma série de erros e aí você tem que ver o quanto que vale o seu tempo. O quanto que vale o seu tempo. O quanto que vale você errar tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros. É só isso, agora você pode sim, e é como se, vamos colocar assim, é como se você vivesse numa cidade e você ganhasse ali o GPS para saber andar naquela cidade. Porque senão você vai ter que, cara, quebrar a cara e ir por cada rua, e a cidade está ali, o conhecimento tá ali. Mas é difícil você saber qual rua é segura, qual rua não é, acho que deu para entender. Onde que você pode caminhar, onde você não pode... Então, um GPS eficaz e que entende bem a cidade vai te dar esse benefício, tá? E é isso que a gente quer entregar aqui para vocês, tudo bem? Então, seguindo aí, o bônus para essa turma. O que, que a gente vai entregar de bônus para quem participar dessa turma? O app Bitalents. então o preço aqui, né, ele é um bônus para os nossos alunos, ele está incluso nessa turma também, é uma, uma forma inteligente aí de encontrar talentos dentro do farmacêutico, é um app específico é para gerentes, que buscam profissionais para a indústria farmacêutica. A gente sabe que isso pode ser útil ou não, dependendo de quem vai compor essa turma, mas é uma forma a mais de, se, de ser visualizado no mercado. E vamos combinar que as oportunidades na indústria são interessantíssimas é, para a maioria aí das pessoas que trabalham com vendas. Então está aí, né? um benefício de R$ 839 por R$ reais. Ah, Celso, de onde você tirou esse valor? Pode procurar qualquer solução similar que tem essa projeção que tem esse foco, você não vai gastar menos no ano do que isso. LinkedIn, Cato, qualquer outra ferramenta com esse mesmo objetivo não vai te custar menos do que isso, tá? O bônus para essa turma, outro bônus para essa turma. O aqui, a grande novidade, é isso aqui é uma quebra de paradigmas enorme, uma quebra de crenças enorme. Nós, pela primeira vez, e talvez a última, né, sabia Nós estamos oferecendo o acesso ilimitado ao nosso curso online, 100% online, Bench Express, Propagandista de Excelência, para essa turma. É isso mesmo. É, o acesso ao nosso curso online está sendo disponibilizado, porque nele, então você pode fazer o curso completamente, você pode, mas nele tem muita informação valiosa que a gente vai usar nessa turma. Então faz todo sentido você ter esse acesso, só que é um benefício muito grande. Quem sabe, quem é aluno, sabe o que isso significa. Porque o curso em si vale muito mais do que ele custa, né? O investimento dele, que nós proporcionamos para o aluno, vale muito mais do que custa. Então ter isso gratuito, cara, é maravilhoso. Essa é a verdade, né? Então eu espero que vocês entendam esse gesto enorme que a gente está fazendo em favor dessa turma, né? É inacreditável. Então resumindo, né? Esses dois grandes bônus aí, o que, que nós estamos oferecendo? A Power Class com oito encontros online e ao vivo de duas horas. Essa turma exclusiva, o acesso direto a mim e outros convidados. Aulas práticas, que resumindo rapidamente, né? com foco no desenvolvimento, como vocês entenderam que é a nossa forma de pensar e de agir em relação ao ensino. Né? E os nossos alunos estão aí para comprovar. Tem muitos alunos participando, então dá um salve aí, pessoal. Se a gente está falando a verdade, se a gente está sendo transparente aqui no que é a nossa forma de agir em relação ao ensino. Né? Vocês falam por nós. É, metodologia de ensino exclusiva da Benchmark, em aulas com foco em aprender fazendo, o app do Bench Experience, que vem junto com o curso também, o acesso à nossa comunidade, sim, vocês vão ter esse acesso também, vocês vão interagir com nossos bentes, vocês vão participar das nossas riquíssimas conversas e debates focados no crescimento lá no Bench Dojo, no Slack, vocês vão estar inclusos nessa também, e vocês vão poder participar do Bitalents. Tá, do aplicativo, esse banco de talentos exclusivo para alunos da Benchmark. E qual que é o valor de tudo isso? Então vamos calcular comigo aí, tá? A minha hora hoje, então teve algumas pessoas perguntaram para o Celso, por que, que você não tem mais o curso, por que a gente consegue fazer isso na versão online? Tanto é que vocês estão vendo os resultados. Então não faz sentido para mim é, é, usar o meu tempo, porque a minha hora está se tornando cada vez mais cara. Como assim, Celso? Nossa, você está se achando... Não, é uma coisa muito óbvia mesmo, é, é custo de oportunidade. Se eu posso fazer algo com a minha hora e ganhar X, por que, que eu vou usar a minha hora para ganhar X menos 100, X menos 200? Então é natural, o sucesso, né? a, a, as boas práticas, as conquistas, o, o, o, os resultados que a gente vem gerando, faz a minha hora naturalmente crescer. A, acesso ao curso Vent Experience total, aí, só isso já vale R$ 1.897,00, e o app Bitalen R$ 839,00, então o valor disso. 8.336 reais. Ah, Celso, é muito, é pouco. O quanto que vale a sua transformação? O quanto que vale a sua empregabilidade amanhã após a crise? O quanto que vale, você que é empreendedor, a permanência da sua empresa e da sua competitividade no mercado? Você está preparado para o que vai vir? Será que isso é caro mesmo? Ou será que você não sabe avaliar? Será que é hora de trocar carro? Será que é hora? Então, será que comprar um carro novo é caro ou é barato? Infelizmente no Brasil a gente não tem educação financeira e a gente acha que carro é investimento todo. Um exemplo, tá, pessoal? Então eu compro um carro de 80 mil, mas eu não acho caro, porque a propaganda diz que é barato. Não é assim? Só que é caro, viu? Porque além do preço que você desembolsa, ele não te volta nada, cara. Não tem retorno. Então caro pra mim, tá? Caro é o que não traz retorno. Essa é a boa notícia. Nós trazemos retorno pra você. A ótima notícia é que você não vai investir o que o vale. Você não vai investir. Vamos considerar aí somente as minhas horas, tá? Então, R$ 5.600. Mas a excelente notícia é que você também não vai investir nas minhas horas. Isso porque eu reconheço que a situação ela é única, estamos num momento de crise, estamos num momento que todos nós temos que fazer a nossa parte. E quem me conhece sabe que eu ajudo mesmo, que eu vou fundo, que eu contribuo com a transformação de vida das pessoas. Então, tudo bem. Nessa turma eu não vou cobrar o que vale. Eu vou fazer algo especial, algo único, algo realmente efetivo, que vai transformar a sua vida. Então, o investimento para participar dessa Power Class e fazer parte desse grupo seleto, vai ser um investimento de 2.397 à vista, ou em até 18 vezes no cartão de crédito. Pensa só, é R 50,0 a mais, apenas, do que o nosso curso completo. É impressionante, né? Eu sei, tá? Eu sei, mas é necessário que a gente, todo mundo, abra mão, faça a nossa parte, contribua, e enfim, né é, é isso. Eu acredito que isso vai ser, eu espero que vocês entendam o tamanho aí do gesto né, de fazer, de abrir esse espaço, de voltar a fazer aulas ao vivo. né Existe sim uma exigência de comprometimento, porque quem participar vai estar tá ajudando outras pessoas a serem bem-sucedidas também, a evoluírem e tudo mais. Então além de avaliar o, o, o potencial de investimento, né, porque eu sei que vocês já entenderam que retorno dá, avalie o comprometimento que vocês vão ter com o próprio sucesso e principalmente com o sucesso dos seus amigos, das pessoas que vão interagir com você, que vão abrir o jogo para você, que vão dizer o que elas precisam, né, que é isso que a gente gera. A gente é assim, Bente é assim, é uma família. Aluno pode participar? Pode. Tem uma condição especial que depois a nossa equipe vai passar para aluno, tá? Porque eles, enfim, é, eles são nossos alunos e tem que ser valorizados, eles já fizeram a aposta deles, eles já fizeram o investimento deles, então tem uma condição especial para eles que depois vai ser informado, tá? Mas para você que ainda não é Bente, agora é sua hora de entrar na turma que vai te preparar para esse futuro que está aí, tá? O mar já retraiu. Então, como eu disse, né, a má notícia é essa, são apenas 30 vagas. As inscrições vão se encerrar é, no dia 30 do 4 ou enquanto restarem vagas. Eu acredito mesmo que a gente não vai chegar com essas vagas até o final desse período. Olha, como eu disse, né, quem fala por nós são os nossos clientes. Então, eu desafio vocês a acharem uma sequer, um depoimento, pelo menos, negativo. Vai lá no Reclame Aqui, pesquisa à vontade. Esse é o nosso maior patrimônio. O patrimônio também é algo que desmaterializou, sabiam? Tá? Então, antes, o que era patrimônio? Casa, carro, apartamento, casa na, na, na montanha, na praia, e agora o patrimônio o quê? É a reputação, é a marca, é o depoimento dos nossos alunos, dos nossos clientes, porque eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso aqui. Eles fazem porque eles se sentem transformados. Então, pessoal, não é para vangloriar, é para vocês saberem, terem confiança, segurança, porque eu também vou precisar disso de vocês, eu vou precisar da entrega de quem participar dessas turmas. Né, porque é o comprometimento com o próprio sucesso. Porque eu vou estar comprometido. Todo mundo que é meu aluno sabe. Eu cobro, né, eu vou junto, eu abraço a causa, o objetivo dele, do sucesso dele se torna o meu também. Então a gente vai junto. Né. Quem está comprometido ganha nesse processo. Sai maior, alcança o seu objetivo. Então tem, tem vários depoimentos. Né, dos... Você é aquela garotinha que está olhando mar retraindo. Você não é mais inocente. O que você vai fazer com a informação que você está recebendo hoje é totalmente responsabilidade sua. Agora você sabe. Você sabe porque você recebeu uma série de informações aqui, você tem noção de que o mundo está em transformação e você precisa, pode ou não, escolher agir ou escolher ser impactado como o restante do mundo e buscar uma forma de sobreviver se for possível ou não. Então, quando a gente fala essa frase, né? Ah, crise é oportunidade. Não é para todo mundo, não, cara. A maioria fica para trás na crise. É quem se permite inovar. É quem, como a garotinha, não só sabe, mas toma uma atitude frente ao que sabe. E com velocidade.